Eu tenho duas terapeutas no caso do meu filho. E cada uma fala uma coisa diferente. E agora? Com quem eu fico? É super comum no tratamento das crianças, como a gente tem muitas horas... E precisa de muitos profissionais atendendo uma criança que tem autismo, que tem transtorno do espectro autista, é muito comum ter duas fonos ou duas terapeutas ou dois médicos em uma equipe multidisciplinar. E às vezes a gente tem uma dificuldade de conversa de integração nessa equipe. O ideal é sempre ter uma equipe multidisciplinar que esteja alinhada, que tenha reuniões frequentes, que uma tenha amizade e respeito pela outra e que se conversem para ter os mesmos objetivos, que tenham os mesmos raciocínios e as mesmas linhas de tratamento, mas às vezes isso não é possível. E muitas vezes os pais gostam das duas profissionais que falam coisas completamente discrepantes. O que, que a gente percebe quando isso acontece? E é bem comum. A gente percebe que as terapeutas, às vezes, falam coisas que agradam mais os pais. E os pais, quando se deparam com um diagnóstico de autismo, se deparam ali com uma questão ultra difícil, que vai mudar completamente a vida deles, que eles vão precisar ter condutas muito diferentes, aprender uma série de coisas novas, mudar a forma com que eles lidam com a criança em casa, mudar uma perspectiva de como eles achavam que eles iam criar aquela criança. E quando um profissional traz algumas esperanças ou algumas uh, ideias que sejam facilitadoras, que tornem isso mais fácil, os pais tendem a querer acreditar. E são profissionais, muitas vezes, qualificados. Claro que a gente tem que, de cara, já prestar atenção no currículo e se aquele profissional tem experiência com crianças com autismo e tem especializações e capacitações, cursos, treinamento, experiência para falar o que ele está falando. E não acreditar em soluções mágicas, em fórmulas milagrosas. Muitas vezes o profissional diz, olha faz aqui esse joguinho com a criança todos os dias que ele vai melhorar, isso vai ajudar. O que ajuda gente? É equipe multidisciplinar integrada, é terapias baseadas na ciência ABA e em, em, com estratégias naturalistas que considerem a motivação e considerem também a alegria da criança. Isso é o que melhora. Não adianta um joguinho ou um aparelhinho que a criança vai mexer todos os dias e que vai ajudar uma criança com autismo. Não, é um cérebro inteiro, cheio de conexões que a gente precisa mudar. E isso requer várias estratégias, várias habilidades fonaudiológicas, uh, sociais, medicamentosas, mas um conjunto de fatores. E o que a gente precisa, pai, mãe, é seguir uma linha de raciocínio, é confiar em alguém, é confiar... Em uma linha de tratamento. Então se você confia no terapeuta do seu filho, escolhe esse terapeuta como o guia, como quem vai coordenar a equipe e segue essa linha de raciocínio, sem ficar migrando de um para o outro conforme o que eles dizem e que te agrada mais. Lá no fundo, no fundo, no fundo, os pais sempre sabem. Mas às vezes eles têm uma dificuldade de aceitar a realidade, a realidade é tão dura, é tão difícil para eles verem seus filhos ali com 2, três anos que não estão evoluindo, que estão com atrasos significativos, que não falam que, ou que falam muito pouco, que eles querem se apegar a um fio de esperança. E acabam acreditando em quem acaba dourando a pílula, em quem acaba dando falsas expectativas. Mas no fundo, no fundo, no fundo, os pais sempre sabem. Mesmo que eles estejam com dificuldade de aceitação naquele momento. O que é o melhor que vocês podem fazer pelos filhos de vocês? Se acalmar. Porque o único prejudicado de ficar nesse jogo entre equipes, só tem um prejudicado, é a criança. Que vai atrasar tratamento. Que vai ficar fazendo coisas que são ambíguas, que vai fazer uma coisa com outra coisa com o outro, que vai fazer às vezes coisas que vão até prejudicar e fazer mal sim, porque tem terapias que fazem mal sim, que estão mexendo em coisas que estão na hora errada, que estão frustrando criança, que estão fazendo questões sensoriais que não são exatamente as que elas precisam, então pode prejudicar muito e o único que vai sair no prejuízo é a criança. Então a dica é profissionais vocês profissionais sejam sinceros não deixa essa rincha acontecer fala com os pais olha percebo que você tem uma outra pessoa em quem você confia muito e que você está acreditando em algumas coisas vamos sentar todo mundo junto e vamos conversar vamos colocar as cartas na mesa vamos falar do porquê isso e isso não tem fundamento ou se não tiver acordo Está tudo bem, mãe, pai, escolha um dos lados, porque isso não condiz com a minha forma de trabalhar. Essa é a dica para os terapeutas. Pais, mães, peguem leve nessa questão, aceitem, entendam que o tratamento do autismo é uma coisa super complexa, super difícil, que não tem fórmula mágica, que não tem um, um joguinho, ou um aparelhinho, ou um brinquedinho que vá fazer a criança melhorar. São muitos estímulos, são muitos programas comportamentais, um conjunto de muitos e muitas, muitas estratégias, metas, objetivos. E isso não é simples de fazer. E eu estou dizendo tudo isso porque a gente não pode perder tempo. A gente precisa realmente pensar no que é melhor para aquela criança. Eu não sou advogada, mas hoje eu estou fazendo o papel aqui de advogada dos pequenos. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.